Olá pessoal, segue mais uma edição do Educar em Casa com a disciplina português, segundo ano, professora Bárbara Pinto. O roteiro de hoje é gênero textual, anúncio, gramática, número de substantivo, ortografia, an, em, in, on, um. Então vai ser bem interessante. Você já pensou em algum momento da tua vida trocar alguma coisa, vender algum objeto que de repente você já não... Já não curte mais como antigamente, hoje a gente vai saber um pouquinho mais a respeito disso, como você utilizar esse gênero, que é muito importante, que é o anúncio. E também, referindo-se à gramática, o número do substantivo. Indica quantidade do substantivo. Vai ser uma aula bem legal hoje, hein? Gênero textual, anúncio. Qual é a definição? São textos que oferecem algo para troca, compra, venda ou doação. De repente você pode estar querendo doar um brinquedo, um gibi, um livro. Esse gênero é muito importante. Uma dica, é comum que apresente imagens também para chamar a atenção de quem vê o anúncio. Fica atento a essas dicas, tá? Algumas características desse texto são elas. Valor do objeto tem que estar constando o contato do anunciante, ou seja, você que quer vender, que quer trocar ou que quer até mesmo doar. E outras informações desejáveis que você, de repente, acha importante. Aqui tem um exemplo de um anúncio. É, Gratifica-se bem a quem encontrar. No caso aqui, a espuminha. Quem é a espuminha? É a cadela pudo, cinza, muito querida por três crianças. Favor entrar estar em contato com Paola né? O telefone, aí certinho. Então, aqui ó, é um anúncio de procura-se. Muito bem. Aqui já temos outro tipo de anúncio, é, no qual é, se trata de uma, um anúncio também de procura-se por um, um cachorro, não é isso? Aí, olha que interessante, esse já tem algo bem chamativo. Existe uma recompensa, né, para quem achar esse cachorro, ou seja, tem sempre um alerta, tem sempre um chama para atrair esse público e de repente você fazer a sua venda, a sua doação, a sua compra, tá? É, aqui, um outro tipo de oportunidade, vende-se ou aluga, né, interessados ligar, tem sempre também uma referência no qual esse, esse objeto, né, está à disposição, como você pode estar observando aqui, tem próximo ao Shopping Center, né? Já aqui, ó, tem um outro tipo de, de anúncio de venda. Olha lá, em ótimo estado. Tem também um chama para atrair a pessoa que de repente possa se interessar por esse produto. Olha aqui, ó, vende-se é, uma casa térrea, tem a descrição, tem o nome do contato e tem aquele chama de novo. Ótima oportunidade, certo? Aqui! Veja bem, já é um outro tipo de anúncio. É o um anúncio poético. Vamos ler um pouquinho? Vende-se uma casa encantada no topo da mais alta montanha. Tem dois amplos salões onde você poderá oferecer banquetes para os doentes e anões que moram na floresta ao lado. Tem jardineiras na, Tem jardineiras na janela onde convém plantar margaridas. Tem quartos de todas as cores que aumentam ou diminuem de acordo com o seu tamanho. E na garagem há vagas para todos os sonhos. Esse texto é de Roseana Murai e está no Classificados Poéticos, escrito em 1990. Agora, número do substantivo. É, você sabe que tudo aquilo que se dá nome ao ser é um substantivo. E tudo também há uma contagem. Então, vamos aprender hoje a respeito disso. Quando indica somente um elemento, o substantivo está o quê? No singular. E quando indica dois ou mais elementos, está no plural. Aqui o exemplo. Uma xícara é o que Singular, apenas um elemento. Duas xícaras, olha o que, que a definição diz indica dois elementos ou mais, se trata do número do substantivo plural, certo? Um outro exemplo, um copo, dois copos, de repente aí no seu rosto, na sua face, você pode também identificar, os seus olhos, é o que? Olhos, é o plural, exatamente. O seu nariz está no que? No singular. Sua boca? No singular também, os seus ouvidos, isso mesmo, no plural. Aqui, existem algumas mudanças nos finais de cada uma das palavras. Então, o que, que acontece? As palavras que têm as terminações ao, el, ou e u, com alteração indo para o plural, elas vão ter os seguintes finais. As, es, os, us. Já as que tem a terminação ão, vai também para ãos. R, S, Z, acrescenta-se S, ou seja, ES. E com M, troca-se para NS, tá bom? A maioria dos substantivos terminados em ão, formam o plural, substituindo essa terminação por ões. Incluem-se nesse grupo os aumentativos, certo? Tipo, gato está no, num, num grau normal e gatões, que é um gato maior, tá? E gatinho é o que? É no diminutivo, só para lembrar. Vamos aqui ao exemplo. Balão, balões, eleição, eleições. Os substantivos terminados em N ou N, Formam o plural pelo acréscimo de S ou S. Exemplo, abdômen, abdômen no plural, certo? Ou abdômenes, o", o acréscimo do S. Germe, germes, tá? E outras palavras aqui, só a título de exemplo. No português do Brasil, há acentuada tendência a para o uso das formas obtidas pelo acréscimo de s. Observe que quando paroxítonas, essas, forma, essas formas de plural não recebem acento gráfico. Presta bastante atenção nisso, tá? Ortografia an, em, in, on e um. É comum a junção das vogais a, e, i, o e u com a consoante. N ou ne né, formando sílabas. Então, AN, EN, IN, ON e UM, eles são dígrafos vocálicos. Ou seja, ó, a junção de duas letras que tem um único som. Quando eu falo, eu leio aqui EM, ó, mas tem apenas um som. Eu tenho duas letras, mas apresenta somente um som. Podemos encontrar as sílabas an, en, in, on e um, principalmente no início e no meio das palavras, tá? Em menor quantidade em suas terminações. Aqui tem alguns exemplos: anta, fazenda, contar, entre outras palavras. Existem algumas confusões entre an escrito com n, en, in, on in, e um e An, um, escrito com M, ó, em, in, on e um. Então o que acontece? A forma da escrita é uma, mas na hora que eu falo vai parecer o um mesmo som. Então estas sílabas deverão ser utilizadas antes das consoantes B e P. Presta bastante atenção porque, ó, é, quando elas são terminadas ou é, tem também no início, é. Uf, é, a letra M ao invés da letra N, ó, das consoantes B e P no final de cada palavra. Então, ó, ambulância, olha, a M não se usa o a N, porcentagem, ó, e N, pudim e outras, viu? As palavras terminadas em an, em, in, on e um com N, são pró e devem ser acentuadas graficamente. Presta bastante atenção para escrever direitinho. Agora as atividades. Questão número 1, leia o texto com atenção e responda as questões abaixo. Vende-se uma moto Honda metálica, ano de fabricação 2005, 150 cilindradas, placa LN, 135, bom estado de conservação e muito econômica. Tratar com Geraldo o telefone, esse telefone é fix, fictício, tá? Aí, tudo bem. Então presta atenção, a letra A, de quem é que se trata esse texto? Ah, você vai tirar de letra? Muito bem, anúncio de venda. E de quem que é essa moto, gente? Quem é que está querendo vender essa moto? Isso mesmo, Geraldo. E que cor ela é? Metálica. Então, como você pode estar observando, tem aqui a descrição daquilo que se quer vender, não é? é tem também aqui aquele chama, ó, está em estado de conservação e também é muito econômico. Então, quem vai comprar vai ver todos esses benefícios. E é claro, entrar em contato com a pessoa que está vendendo esse produto, tá? Que no caso aqui é geral. Não pode esquecer de colocar o contato, tá? Nesse tipo de texto. Segunda questão. Escreva as palavras na coluna certa abaixo. O ônibus, o lápis, os grilos, os anéis, os ratos, as feras, o pires, o tênis, as baleias, as emas, a flor. Presta atenção que nem sempre a palavra que termina com S está no plural. Essa é uma dica, hein? Vou ver se você faz direitinho isso aí. Vamos conferir. Então, as palavras que estão no singular. O ônibus está indicando um. Ainda que ela termine com, porque a letra S, ela é uma palavra proparoxítona, no qual, o que, é que acontece? O artigo vai definir se ele está no, no, no número... Singular ou plural. O lápis, o pires, a flor e também o tênis. E as palavras no plural? Os grilos, os anéis, os ratos, as feras, as emas e as baleias. Indica que tem dois ou mais elementos. Dois ou mais substantivos, tá? Terceira questão. Complete as frases com as palavras abaixo, usando-as no singular ou no plural. Então, ainda que essas palavras ela esteja aqui no singular, isso não vai indicar que você vai permanecer de, no singular, que você vai ter que estar agregando conforme o que, o, a continuidade da frase. Presta bastante atenção. Vou corrigir agora, tá? As... Bonecas estão limpas e arrumadas. Muito bem. Letra B. A menina gostou da sua casa nova. Então, ó, essa frase, ela está no singular. Na festa de Beatriz, haviam muitas bexigas. Isso mesmo. Olha, já houve alteração. Em cima está o okay No singular. E conforme os indícios que a frase nos dá... Eu preciso colocar essa palavra em destaque no plural. Letra D. O do Marcos é bem 10. Isso mesmo, o caderno do Marcos é bem 10. Quarta questão. Escreva as frases no singular. As meninas gostam de comer bananas. Como é que vai ficar essa frase? Isso mesmo, a menina gosta de comer banana. Hum, eu também adoro banana. Os meninos saíram para brincar de carrinhos. Aí já não é muito minha praia não, mas vamos lá. O menino saiu para brincar de carrinho. Márcia ganhou presentes. Márcia ganhou presente. A única alteração que teve foi o substantivo final lá, né? A alteração. Quinta questão. Acrescente N após a vogal e reescreva as palavras separando as sílabas. Então, olha, observa direitinho que a gente está treinando a ortografia hoje aqui desenvolvida nessa aula, hein? Nunca vai ficar o quê? Nunca. Separando as sílabas, nunca. Tem-se duas sílabas. Essa palavra, ela é de sílaba. Muito bem. Mudo. Mundo, mundo, duas sílabas. Veto, ficou vento, vento, duas sílabas também. Troco, vai ficar tronco, tronco, duas sílabas. Cato, vai ficar canto, canto, duas sílabas. Pote. Ponte. Muito bem. Ponte. Iata. Anta. Então, observe que aqui nós acrescentamos as sílabas que nós estamos é, aprendendo hoje. Tá? A está trabalhando melhor. Sexta questão. Siga o modelo. Então, aqui eu tenho a sílaba an E vou encontrar uma palavra que ela vai se encaixar tanto no meio, no início... Ou também no final. Lembra das dicas que nós já demos, tá? E em seguida você vai estar escrevendo uma frase. Aqui é só a minha sugestão, tá? Mas a resposta ela é pessoal para vocês. AN, uma palavra laranja. E frase, eu gosto de laranja. É com você. Vai aí com a sua criatividade. Sétima questão. Complete a frase com as palavras do quadro. Mentiroso, bancário, dentista, cantor, vendedor, dançarino. Observou que tem um em com n, observou que tem o um an com n e não é m, tá? O um em, an, em, an, tá? Escreve com, a, com o final m entre as letras b e p, não esqueça. E quem canta quem é? Isso mesmo, cantor. Quem mente é? Muito bem, mentiroso. Quem sabe dançar é? Dançarino. Quem trata dos dentes é? Muito bem, dentista. Quem vende mercadoria é? Perfeito, vendedor. Quem trabalha no banco? Ah, isso mesmo, é bancário. Conclusão. Anúncios são textos que oferecem algo para troca, compra, venda ou doação. No gênero, consta informações do tipo, valor do objeto, contato do anunciante e também outras informações que você acha ou julgue importante. O número do substantivo tem duas variantes. Quando se indica um elemento, é o quê? Ele está no singular. Quando indica dois elementos ou mais, ele está no plural. A exemplo, a borracha no singular, as borrachas no plural. A maioria dos substantivos terminados em "-ão", forma o plural, substituindo essas terminações por "-ões". Exemplo, anão, anões. Os substantivos terminados na letra "-s", formam o plural com o acréscimo de s. Quando paroxítonas ou proparoxítonas, elas se tornam invariáveis. Os substantivos terminados em al eu, ol, u formam um o plural pela transformação da letra l dessas terminações em is. Os substantivos terminados em n formam o um plural pelo acréscimo de s ou s. an, um, em, in, on, ion, um são dígrafos vocálicos, ou seja, elas têm a junção de duas letras, mas têm um único som. Observa direitinho para não confundir. An, EN, in, on, un. Um, com o final M. Estas sílabas, elas, deve, elas deverão ser utilizadas antes das consoantes B e P. Não esqueçam, tá? As palavras terminadas em an, EN, in, on, un um, são... Proparoxítonas e devem ser acentuadas graficamente. A referência utilizada é a coleção Eu Gosto Mais, né, da editora IBEP. Por hoje é só um cheiro em você e até mais!